Fala rapaziada, eu sou o cara mais sortudo do mundo, olha o que aconteceu na minha loja, meus manos! Bora ver essa loucura que tá inacreditável. Okay. E aí, cara, chegamos a Furio Cascaria, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Eu sou o homem mais sortudo do mundo, mano. Olha que loucura, meu Deus do céu! 99 gemas pra comprar o um acessório. O novo acessório nem Ou mil de ouro <risos> Supercell Tá me tirando, hein, Supercell Tá maluco Mil de ouro, 99 gemas É claro que eu vou comprar por gemas, né, gente Tô brincando, calma, rapaziada, calma, calma, calma Galera, comenta aí no chat se você também teve muita sorte E também teve essas Ideias aí dentro da loja uh se apareceu pra você tanto com ouro como por gemas também. Pra mim deu certo, rapaziada. Bom, eu tô com o Reboleiro e com o Shadow Nacal também. Nós vamos jogar aqui, estamos ao vivo na Twitch. Mas primeiramente vamos comprar aí o novo acessório. É claro que eu vou comprar por mil de ouro, né? Mil de ouro aqui, acessório brabo. Neném, Próximo ataque do Sandy coloca os oponentes pra dormir por um segundo e meio. No entanto, qualquer dano os acorda. Usos por partida 3. Muito bom, então... Partiu! Mil de ouro! Tá na mão, moleque! Acessório, Nana Neném! Vamos botar todo mundo pra dormir, hein, boleira? Vamos que vamos, Bruno! Eu não tive essa sorte sua, viu, cara? É louco, o meu só veio por gema, então você xiii. realmente é um cara surtudo! <risos> bora que bora então! Então é isso, rapaziada! Nós vamos testar na prática o Nana Neném! E já voltamos! Não, <risos> mas você é rico, velho! Vamos lá, rapaziada! Que rico, que eu? Vamos que vamos! <risos> saúde! Bora, bora, bora! Ô oh, Shadow, por que, que você não pegou o de igual dele, o poder igual dele? Porque eu paraliso, cara. Não. Você Pega o de lentidão, mano. Vamos dormir, vamos dormir todo mundo. Aí, dormiram. Mas se você ataca, eles acorda, João. Eu sei, mas tem que matar, né, cara? Ah, tá. Eles dormem, a gente mata eles. Meu Mano, acho que agora eu faço, hein? Bora, Shadow Putz, que errei. Errei o quê, rapaz? Errou nada, errei o quê, que... rapaz? Aqui é. <risos> Rebola <risos> new, rebola new. Aqui é com <risos> é Leonard, pai. <risos> rebola new, moleque. Dorme, dorme, Boca. dorme, dorme. Hum... Se separa, se separa. Hum. Mano, se rolar é nóis. Não vai dar. Ah, ai, eu não botasse pra dormir. Você não Caramba. conseguiu fazer a ponte aérea. Se jogasse pra fazer a ponte aérea era a caixa. Ponte aérea. Que aérea, filho? Eu tô jogando mensagens no terra. Terrão. Ai, Nossa, agora nós tomamos, de verdade. Tomou, filho. Você é louco, é... respeito o Xirapengues. Não, tô segurando aqui, ó. Eu sou o pivô do bagulho. Ó. Jogadinho, ah. enganadinhas, Nossa, enganadinhas, vai, vai, vai, vai, vai não deu. Ah, vai sim. Bota eles pra dormir, Bruno. Não dá, não tenho mais. Acabou, acabou, acabou. Nossa, já acabou. Não vamos nada, ruim pra caramba. vamos nada, os cara é ruim. Bruno, não, 16 segundos, não dá bola pros caras não, hein, Xerapengs. É o Xerapengs, é o Xerapengs. Vai, joga logo, mano, Você tá embaçando demais, João. Olha você joga a bola na mão da, do cara, mano. O Xerapengs tá ser. tirando, mano. Ali já foi, irmão. Segurei, pai. Aê, Aqui. moleque! É. Bora mais uma, bora mais uma. Tá top, hein? Monstro, mano. Nossa, Valeu, Clarier. Tamo junto. Ó o 10 guizão. É 10 guizão. 9 e guizera. Uhum. Aí sim, bora lá. Bora botar todo mundo. Dormiu, dorme, dorme, dorme, dorme. Ah, o cara acorda. Olá. lá, ó. Hum... hum. Deixa eu jogar não, parça. Se rolar é nóis. Se rolar é nóis. De três pontinhos, hein. Ui, errei, pai. Eu não vou errar essas bolas, doido. Nossa. Nossa. a cabra. Não vai dar, não vai. Mano, eu peguei aqui, hein, Xerapengu. Faz assim, Sh tá, meu mano? De três, de três, de três! Errou! Ah, errou, tá cego, Shedão, eu também errei, ri, cara. <risos> tá só o Bruno agora. Nossa. Nossa, olha lá. Mano, rebenta ele. Boa família. Toca, toca, toca. Agora eu não erro mais não, hein. Ai, jogou pra trás. Nossa. Putz, aí ela pegou todo mundo. Oh, vamos, vamos, vamos, família! Vamos, vamos, vamos, vamos! Boa, Xero Pengis. Nossa, ainda bem. Ó, oh, sobrou pra vocês! Rebenta! Faz Nossa, a Nossa, caiu no hum... pé dele, mano! Ai, é, morreu! Ele fez. Tá merda Fez boa. o que? Ruizão pra caramba. Stormy Bem é, por tá. que você não botou o Frank pra dormir aquela hora? Porque não tinha dan chute. Tava sem chute. Ah... Aê, caraca, mano, reboleiro. Rebola Pengs. Dorme. Ah! <risos> Tirei o um ult de dele. <risos> não, não tomei ali, hein. Tava sem ult. Tomei taca também. Vai dar errou, errou, errou, errou, errou. Ixi, caiu no pé deles. Vem, Boa. Peguei. Peguei todo mundo. Agora é a hora, hein? Ah, agora é a... Oh, Ai, não! Mentira! Ai, Bruno, bate Cavala! Vai, vai, vai, vai, Shadow. Três, vai, três, vai. só fazer de dois. Nossa, o Shadow é ruim. Mano, o Shadow é ruim demais, mano. Olha, oh, ele não acerta shadow. uma, mano. Caramba, Shadow, mano. O bagulho <risos> mexe, Jão. Bora que mais uma, bora mais é é uma que vai dar bom, mano. Bora lá, então, terceirinha, hein? Nossa. Pra fechar com chave de ouro, hein? Você não sabe que a mina tem ult, mano? E ela te arrebenta? Ela não ah, tinha Tomamos. Não, o quê? Tomamos. Tomamos, o que é, filho. Tá Os tá cara é ruim. Tá bom, aham. Os caras é tipo Corinthians, relaxa, é, né? vai virar. Falou. Tem ult aí. É, toma. Tome a ult aí. Será que o negócio que dá vida pra nós, Bruno? Não, de dano, de dano. Nossa, colete miss. Me... Boa, Xerapengues! Nossa. O cara fala que eu sou ruim, né, crater? Você é horrível, mano. <risos> Ai, mata. Tira de mim, tira de mim que é caixa. Só entrar com gole tudo, hein? Tudo na sexta, junto. Puta, não dava, Nossa. o cara me. O cara me arrebentou. Vai, vai, cheira, Pengs. Rola de 3, rola de 3. Tô, oh, Bruno. Nossa, mano, aí você tá tirando mesmo. Nossa, Nossa. mano. É Didi e Dedé, mano. Oh, eu tava de 3 no bagulho, truta. Que isso, mano. Você tá tirando Didi e Dedé. Olha lá, tomamos de 3. Dali não faz, não, louco. O cara é patati e patatá. Nossa, o cara... Vai, Brunão. Deixa ele usar o ult. Puta vida seria melhor pra nós, então. É, percebi. Vamos lá, vamos que vamos, lá, tá bonito. Rebenta ele, Shadow. na frente também, Calma, todos. Não! Nossa! Mano, vamos que vamos. Ai, Nossa, mano, coletista. Você não sabe o que ela faz isso, Rebola. Nossa, Sabia, mano, cara. é foda. Ó, oh, Brunão, pra você, meu parceiro. Ó. Oh. Cadê a bola? Uia, bateu ali no tá aro, no bagulho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ganhamos, parceiro. É pouca, nem assista. cesta. Ganhamos, Tá bom. A cesta de quem? Calma, calma, aquela a cesta de quem, Rebola? Ufa! Shadowpengs, ah. você tá tirando, Channel mano. Shadow é isso, rapaziada, testamos aqui o nosso nananeném, nananeném, nananeném. mas é, é, no basquete eu não sei se é a melhor opção, né, mas tá bom, dá pra dar uma travada quando o cara vem a milhão, né, rebola, pelo menos pro cara não fazer a, a cesta, isso daí já ajuda um pouquinho, mas é isso, rapaziada, precisando, tamo aí, tem mais vídeos sempre aí, abraço a todo mundo, tamo junto, falhou e foi! <risos>